E aí galera, bem-vindos ao canal GS4 Oficial. Hoje eu vou apresentar para vocês o projeto que fizemos para a DAFRA NEXT 250. Utilizamos nela a nossa ponteira GP Carbon com sistema full em aço inoxidável, fixação feita por molas. A NEXT 250 pesa aproximadamente 156 kg. Colocando o nosso sistema full GP, nós tivemos uma redução de peso de mais de 4 kg nessa moto. Tornando a pilotagem dela muito mais ágil. Além da nossa ponteira GP Carbon, nós podemos utilizar na Next 250 a nossa linha Tricarbon, alumínio e carbono. E também um sistema exclusivo que a GSCAP lançou para essa moto, que é a linha GP embaixo da pedaleira do piloto. A moto me surpreendeu. Ela vem com motor 250 refrigerada água, sistema de freio a disco nas duas rodas e um painel bem completo com indicador de marca e marcador de combustível. Com certeza vai dar muito trabalho para as suas concorrentes. Gostei bastante da moto. Gostaria de agradecer o Danilo que nos emprestou a sua moto para fazer o desenvolvimento do sistema de escapamento de escape. Grande abraço Danilo, valeu!